Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje nós vamos ter mais um episódio aí do Planilha Xoxa. Então o que é o Planilha Xoxa, Juliana? É quando alguém faz uma planilha, acha que não tá boa e manda pra você dar um talento. Muito bom. Se inscreve, toca o sino, né? Dá um talento. Se inscreve, toca o sino e toca a vinheta e ripa na chulipa, beleza? Então vambora. Música Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar é né, não há posição mais fácil do que ficar dando nota nas coisas dos outros. Então, qualquer consideração que eu venha fazer é simplesmente uma sugestão, né? Porque avaliar o trabalho dos outros é a coisa mais fácil do mundo e é você ficar dando pitaco, beleza? Então, muito obrigado pela explicação. Então, quem que mandou a planilha pra gente dar uma olhada? Olha só, eu tenho até um negócio aqui no meio. Travou. Nossa, chegou a mensagem de quem aqui, Carlão? Então, quem mandou mensagem pra gente aqui no Instagram foi a Salão de Beleza, como é que ela chama? Ana Júlia, tá aqui o burro, tem que ler. Ana que mandou no Instagram, a Ana Júlia que mora em Gravatal, Santa Catarina. Então primeiro um beijo para você Ana Júlia, obrigado por acompanhar o canal e mandar aqui a sua planilha para a gente dar um tapa. Tem uma planilha de como administrar o meu dia no Salão de Beleza e gostaria de passar ela por Excel, você pode me ajudar, bababi bababá, aí a Juliana respondeu ela aqui para nós, tá, tá, tá, então nós vamos dar um tapa na planilha dela. Então para vocês terem uma ideia de como é a planilha da nossa querida Ana Júlia, né? então tá aí, ó, planilha do Salão de Beleza. Então a nossa querida Ana, ela colocou ali, acho que, acredito eu, um fluxo de data, hora, cliente, telefone, tipo de serviço, valor, valor recebido e é recebendo. Então ela tá numa situação que muitas pessoas acredito eu, que também estejam, né? Ela faz o controle da sua informação, independente da natureza do negócio que tem, só que tá fazendo aí no papel. E ela quer dar um jeito de fazer a automação. Então, primeira coisa, parabéns, Ana Júlia, tem que fazer a gestão do negócio mesmo, porque mesmo feito aí no papel, você tem o norte das informações. É lógico. Por que é ruim fazer no papel? No papel? É porque é ruim, né? Você pode perder, você pode anotar errado, o cachorro pode morder, pode vizinha, vir aquela vizinha invejosa, rasgar a porra da, da folha de papel, mandar pra puta que pariu, pode acontecer um monte de coisa, então você quer dar uma certa automatizada e passar ela pra dentro do Excel. Então, como diria no Patrulha Canina, nenhum problema é tão grande, nenhum filhote é tão pequeno, certo? Então vamos construir a planilha da nossa querida Ana Júlia no Excel. Corta pro Excel, por favor, que é isso? Você que tem que ah. cortar. <risos> é maravilha, então vamos lá, eu trouxe impressa aqui a planilha, tá babosta a minha impressão, mas vamos acompanhar por aqui, então beleza, então o que que a Ana coloca, primeira coisa que ela tem é informação de data, para que ela tenha uma evolução temporal das informações, depois ela tem a hora do atendimento, então se isso for importante, no caso do salão de beleza, como as moeiradas que marcam a hora, né, você vê assim, né, por que, que a hora é importante, pensando, você pode ver qual que é a maior frequência de clientes que você tem, então depois que você tiver o seu relatório estruturado, Ana, você consegue ver qual que é o meu pico de atendimento será, então vamos colocar aqui Ora. Aí nós vamos ter aqui o cliente, o telefone, né? Pode colocar também, não tem problema. Posso pôr aqui? Telefone. E depois nós temos aqui o tipo de serviço que eu não consigo ler aqui, mas depois nós vamos inventar alguma coisa. Tipo de... Vou colocar só serviço, tá bom, Ju? Só serviço. Aí nós temos o que O valor do serviço. E nós temos aqui recebido e é a receber. Certo, Ju? Aí ela até fez um comentário. Nossa, não ela falou que a princípio ela anota as despesas que ela tem, né? Na verdade, ela anota o quanto ela vai receber em uma folha e na folha de trás ela anota o, os gastos, na verdade o quanto que ela tem que receber numa folha, caralho! E depois o valor que ela tem para gastar na outra, beleza? Então, minha cara Ana, o que, que eu recomendo para você? Quando você for montar a sua base de dados ou seu lançamento, eu não recomendo que você monte, por exemplo, uma planilha para cada coisa, uma para recebimento e uma, por exemplo, para despesa. Tente concentrar tudo isso numa base de dados. E você que está utilizando Excel no começo, evite criar 85 mil abinhas ali, porque isso é uma merda. O segredo do de uma boa planilha está na organização da sua base de dados, certo, Juliana? Então, aqui ó, além do valor, eu vou colocar também o tipo, que é para você lançar, por exemplo, se teve um crédito ou um débito, ou se é uma entrada ou uma saída dentro do seu salão, como queira, tá? Então vou colocar aqui, ó, tipo, e depois o o valor eu já coloquei? Já coloquei. O tipo. Aí ela tem um problema aqui que ela tem recebido e a receber, né? Porque ela pode tomar calote, ela faz uns ela faz uns negócios. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar esse tipo pra cá e vou colocar assim, ó. Vou colocar valor realizado que vai ser o recebido, tá bom? Realizado e aqui vai ser o valor previsto, beleza? Então deixa eu só ajeitar aqui que é isso pra ficar bonitinho. Olha lá que maravilha. Então basicamente, Ana, a base que você montou é a base da sua planilha, ela vai ser essa daí. É lógico que depois você você pode enfilar e fazer o demônio aí, tá bom? Então, data, Ju, eu vou lançar aqui algumas datas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, dia 12 do 13 de 2019. Se você ver o vídeo do gráfico gigante, vai estar tá a mesma data, porque nós estamos gravando no mesmo dia, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou copiar umas datas aqui, ó, e vou jogar uns valores aleatórios aqui, só para que a gente possa trabalhar. Quando que é o seu aniversário, Juliana? 9 do 4 de 2019. Então, vocês que estão ligados aí, encham o Instagram da Juliana de mensagens para que a gente possa fazer o remelixo. Então aqui, ó, minha cara, minha cara Ana, eu sou muito ruim de nome, você pode ver que toda vez que eu vou falar Ana, eu olho o papel. Então, nós temos aqui como se fosse os lançamentos de data e aqui a hora que nós vamos fazer. Na verdade, Ana, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um monte de informações aqui e aí depois ela te vai acelerar, porque depois você vai montar a sua, beleza, Ju? Então, não vou me preocupar aqui, ó. beleza, o telefone, eu não vou colocar o telefone de ninguém aqui, eu até poderia, mas depois você põe então na verdade eu vou até apagar, aqui o que, que você pode fazer Ju, você pode pegar aí no cliente, você pode criar uma base de clientes, aí sim em outra planilha e criar por exemplo Ana, uma validação de dados que você simplesmente coloque o nome, aí caso você precise puxar o telefone dela, esta base de dados vai estar já no cadastro, se você não sabe o que é validação de dados, vai pingar aqui em cima no canal em algum lugar, mas eu vou fazer um né, só pra gente colocar no serviço, Juliana me ajuda aí, que serviço que tem num salão de beleza que a gente pode lançar? Corte de cabelo, que mais? Escova, luzes, hidratação, mais um só, vai. Da depilação. O Artur vai fazer alguma depilação. Então imagina aqui, ó, Ana, só para a gente ter um exemplo para você colocar aí dentro da sua planilha. Isso daqui é um serviço, né? Se você julgar necessário, de novo, né? A base de dados aí você pode colocar essa daí de cadastro de serviços que o seu salão presta em outro lugar. Então aqui, ó, dentro de serviço, tá? Eu vou clicar com a célula selecionada, eu vou clicar em dados validação de dados, a gente já trabalhou isso xixi, nos primórdios do canal, acho que nos primeiros vídeos. Então aqui eu tenho a permitir qualquer, critério, qualquer valor, ou seja, não tenho nenhum critério de validação, eu vou permitir uma determinada lista. E aonde está essa lista que eu vou colocar? Está justamente aqui, ó nos serviços que eu presto. Lógico, existem uma série de coisas, de possibilidades que dá para trabalhar com validação de dados, uma questão de gerenciador de nomes, com alerta de erro, que eu não vou trabalhar para o vídeo não ficar mais extenso do que está. Tá? Eu vou colocar simplesmente uma validação simples e vou dar um ok aqui, tá vendo? Então daí ok. Qual que foi a modificação que nós tivemos em relação ao anterior? Tá vendo aqui que apareceu uma listinha? Ó. Então Ana, você pode pegar e colocar uma lista dos serviços que você vai realizar. Eu só vou antes de colocar o serviço de todo mundo, ó, copiar e vou colar esta informação aqui para que todas as outras células, elas fiquem aí com o serviço, ok? Então aqui eu vou colocar o serviço. O que, que eu fui fazer? Eu fui fazer uma hidratação, olha que maravilha. A Juliana foi fazer escova, luzes, o Arthur foi fazer uma depilação, eu fui fazer o que? Luzes de novo, a Juliana, o que, que você foi fazer? Hidratação, o Mazão foi fazer depilação porque ele tá queimando a onda. e a Lívia foi fazer o corte. Então, note, né, que aqui eu tenho uma série de, de serviços. O que que é legal com isso aqui, Ana? Se você eventualmente tentar lançar, ó, hidratação sem o assento, ou seja, de uma forma despadronizada, o Excel, ele não vai permitir, por isso que serve a validação de dados. E aqui nós temos o quê? O valor realizado e o valor previsto. Então, eu vou colocar o um valor aqui, salão de beleza, o serviço fica mais ou menos na faixa de quanto? De, do mínimo ao máximo, vai, mais ou menos. 40. vai de 40 a 400 reais aqui, então notem que eu vou colocar um valor aleatório aqui, beleza? Então hidratação eu paguei 200 pau e vou arrastar isso aqui ó, valor realizado e o valor previsto então eu vou dar um CTRL C, note que eu coloquei valores totalmente aleatórios depois a Ana vai lançar, então o valor realizado, é aquele que o cara efetivamente pagou e o valor previsto é quanto ele deveria ter pago, então no nosso caso aqui eu não vou estar devendo, o valor previsto era esse a Juliana né, o valor realizado 203 e o previsto era 400 ela está devendo, as luzes 150, 50 e por aí vai. Zerate. Então, tá aí, ó. O valor realizado e o valor previsto. E aqui do lado, eu tenho o tipo, né? Note, Ana, né, que eu vou colocar apenas débito em tudo. Mas, como eu disse, se você desejar, você pode colocar crédito para depois fazer a análise. Então, eu vou arrastar aqui, ó. Simplesmente isso. Então, esta planilhinha que você colocou aqui. Desculpa, gente. Crédito aqui, beleza. Então, isso foi o crédito para todo mundo que você recebeu. Depois, a Juliana me chamou a atenção porque estava tava fazendo cagada. Então, depois, aí, se você precisar fazer o lançamento do débito, a linha de raciocínio segue a mesma, só cuidado na sua estruturação. Então, uma primeira informação que dá pra gente tirar uh, aqui, Ana Júlia. Por exemplo, quanto você tem a receber, que é justamente o último cálculo que você colocou aqui, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Você tem o valor e o valor recebido. Ou seja, nesse caso aqui era pra você receber 170, você recebeu 100 e coisa e a Moça aqui tá te devendo 10 Lão. Como é que você pode fazer essa conta, João? A diferença desse valor, diferença, vai ser justamente, vai lá Ju, me ajuda. O valor previsto menos, menos o valor realizado. Então a simples diferença. Então como eu não estou devendo nada, ó, você pode vir aqui ó, e arrastar isso aqui, por isso que deu zero. Mas no caso, ó, Juliana está devendo 197 pau da escova que ela fez e não pagou, a se deve 13 reais, eu e o Arthur não estamos devendo nada e a Juliana continua devendo. Então com isso, você começa a montar a sua base de dados, né? por exemplo, aí para calcular a diferença. E qual que é a importância de você estruturar a planilha de forma bonitinha, assim, ó, apenas uma informação, não mesclar, colocar uma informação em uma mesma célula. Depois que a base está pronta, ou seja, depois que o circo está aí eu consigo tirar um espetáculo atrás do outro. Por exemplo, Ju, fala alguma tipo de análise que você quer montar aí. Você quer saber quanto é? Não, horário não, não fecha o saco com horário. Eu vou pedir uma simples, eu quero saber, por exemplo, né, uma análise, quanto que o botão gastou é, no seu salão. Então você pode fazer de várias formas, ó. Se você quiser vir aqui, ó, página inicial ou dados e colocar um filtro e filtrar por cliente, ó. Você pode. Se você quiser fazer uma análise de um soma por exemplo, ó, tem o cliente botão aqui. Ó. Eu quero saber quanto que o botão gastou no meu salão. Ó. Igual soma 6, tá vendo? Ó? Eu vou somar este intervalo aqui do valor realizado ó, no critério do botão utilizando o botão aqui como critério. Então note, eu vou somar o intervalo de E2 até E9, utilizando como critério o intervalo respectivo de C2 a C9, sabendo quem é o cliente que está na C11, que no caso é o botão. Então se eu clicar o Enter, ó, o botão gastou 695. Se eu trocar aqui o critério, colocar Juliana, a Juliana gastou 250 no seu salão. A explicação foi bastante porca, na verdade, porque a gente já tem aí alguns vídeos no canais que vai aparecer aqui, que é o soma CES, o conte CESO e todas as operações CESO, ok? Então, basicamente, minha cara Ana Júlia, a estruturação da sua planilha é esta. Então, justamente isso que você está colocando dentro aí, né, do seu caderninho, muito bonito, por sinal, agora basta você montar uma planilha semelhante a essa, para que comece o desenvolvimento. Lembrando o Uma boa planilha de Excel, um bom dashboard, como você quer, ou um painel de controle para ficar aquele bonitão, começa com uma boa base de dados, uma estruturação da informação bem feita. É, a, é o alicerce da sua planilha. Isso aqui que a gente construiu hoje é para nossa querida Ana Júlia, tá, de GravaTal, foi uma estruturação para ajudar ela no trabalho dela. Lógico que você, dependendo da sua atividade, do seu segmento, vai aí organizar a planilha de acordo com que, com que for a sua necessidade. Lembrando dos princípios básicos, tenta colocar as colunas aí como sendo as guias de organização, não mesclar uma informação em cada célula para que possibilite o filtro, aplicação de soma C, pode ver. e toda aquela ladainha que tem no meu canal e num monte de canais aí de Excel, beleza? Montar dashboard, todo mundo que é mas o trabalho bruto, a inteligência de uma planilha, não desmerecendo o dashboard, lógico, porque ser atraído pela beleza tem que ter, tem que estar na alicerce da sua planilha, ela está na forma que, com que você organiza os dados, beleza Ju? Então, espero ter te ajudado, minha cara Ana Júlia, e ajudado a outros aí que estão aí engatinhando na questão do uso do Excel, esse foi mais um episódio do Planilha Xostra, se você quer que a gente dê um tapa na sua planilha, independente se ela seja simples ou complexa, no que a gente puder ajudar, nós estamos aí, beleza Ju? Um beijo um beijo para gravatar região inspecional para a nossa querida Ana Júlia ela falou o nome do salão de beleza dela para a gente fazer um jabá então segue ela aí e vamos dar um moral para nossa querida Ana Júlia vai lá fala que você tem o um voucher do botão do Excel que você vai ter desconto Beleza